Pessoal. O ET de Varginha é real ou é apenas ficção? Se essa criatura for real, ela é um ET mesmo ou é possível que ela seja uma outra coisa? É sobre isso que a gente vai discutir nesse vídeo, sobre o caso Varginha, um dos casos mais famosos da ufologia brasileira e até mundial. Alguns dizem até que é o caso mais importante de todos, né? o mais bem documentado e tudo mais. Mas não dá pra negar que ele também é o caso mais enigmático de todos e o mais confuso também. Bom, antes de começar eu peço pra que já deixem o like aí no vídeo, porque isso é muito importante para o crescimento do canal e a divulgação desse vídeo, que contém informações valiosíssimas, eu garanto pra vocês. Bom, mas vamos começar então pelo caso, né, como ele é relatado. Em 20 de janeiro de 1996, três meninas sendo duas irmãs chamadas Liliane e Valkyria e uma amiga delas chamada Katia estavam voltando para casa e resolveram pegar um atalho num terreno baldio próximo à casa delas onde elas viram uma criatura estranha com pele marrom e olhos vermelhos e que parecia estar tremendo e assustada elas fugiram dali e as duas irmãs contaram para a mãe delas que tinham visto o diabo. E quando elas voltaram lá, não tinha mais nada, só um cheiro forte e desagradável. E um pouco depois, naquele dia, teve uma chuva de granizo. Depois que elas contaram isso para a família e para os vizinhos, os rumores começaram a se espalhar por toda a cidade e vários outros relatos parecidos com o delas surgiram, sobre avistamentos de OVNIs e criaturas sendo capturadas pelos militares. Alguns dizem que a primeira criatura vista pelas meninas tinha sido capturada pelos bombeiros, embora o corpo de bombeiros tenha negado isso, e uma segunda criatura teria sido capturada numa estrada uns dias depois, e ainda uma terceira. A criatura foi vista no zoológico da cidade alguns dias depois e, nos meses seguintes, três animais do zoológico morreram misteriosamente. No meio disso, os militares apareceram na cidade, causaram um alvoroço, fecharam ruas e dizem que até soldados americanos apareceram ali e que todos esses militares estavam ali para capturar as criaturas. E que duas dessas criaturas, alguns dizem, foram capturadas ainda com vida. Outros dizem que mortas. Aí você já tem versões diferentes do relato. E que essas criaturas teriam sido levadas para os Estados Unidos. Para estudo, ao final da operação. E que, em troca, teriam dado uma grande quantia de dinheiro ao Brasil. Alguns colocam até o Marcos Pontes no meio disso aí e dizem que a troca pelas criaturas também envolveu o treinamento de um militar brasileiro na NASA para ser astronauta. E que aí dizem que esse astronauta seria o Marcos Pontes, porque é o único que a gente tem, né? Bom, eu já acho isso meio viagem, né? Mas nessa primeira parte aqui do vídeo eu vou apenas falar sobre os relatos, sem emitir opinião. Daqui a pouco eu vou falar o que eu penso sobre tudo isso, né? Mas, então, voltando aqui para o relato. No meio dos relatos também foram incluídas afirmações de um casal de uma fazenda da cidade que dizia ter visto um OVNI sobrevoando aquela região. Isso uns dias antes das meninas virem a criatura. E durante a operação dizem que os militares levaram uma das criaturas ainda vivas para a Unicamp. E segundo alguns, um dos testes et... está lá até hoje. Tanto que chamam o local de Área 51 brasileira. Bem como chamam o próprio caso Varginha, de Roswell brasileiro. Né? Bom, e no meio disso tudo, também um militar foi dado como morto depois de supostamente ter tido contato com a criatura, né, ao participar da captura dela. No caso, ele tocou com a mão no bicho, sem luvas, sem proteção, nada. E morreu pouco depois, vítima de uma infecção. Logo depois, a mídia começou a cobrir o caso. O Fantástico fez uma matéria. E quando viram, o caso já tinha se espalhado pelo Brasil e pelo mundo. As conclusões oficiais dizem que todo o caso foi uma histeria coletiva baseada apenas em descrições verbais e provas testemunhais contraditórias. Eu vou falar mais pra frente sobre essas contradições, mas só pra dar um exemplo aqui. Agora há pouco eu falei que dizem alguns que depois que as meninas viram a criatura começou a chover, né? Então, outros dizem que a chuva, na verdade, foi antes ou durante o avistamento, aí você já tem esses desencontros, né? Mas, como eu disse, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E nas explicações oficiais, foi dito que, na verdade, o que as meninas viram tinha sido um morador com problemas mentais de apelido mudinho que tinha o costume de ficar agachado. A movimentação dos militares seria porque as viaturas... Do exército haviam sido levadas para manutenção. Durante o caso também, fecharam uma ala inteira do hospital e não deixavam ninguém se aproximar do local. O pessoal diz que levaram o ET para lá primeiro, né, antes de transferirem para a Unicamp, e por isso fecharam ali. Já na explicação oficial, é dito que fecharam ali porque um casal de anões teriam um filho, então estavam fazendo o parto. Tudo disso aí, no, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a, a senhora estava grávida para ganhar o um neném. Isso coincide com o fato da, é, de, de a essa ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha. Onde o pessoal disse ter, é, ter encontrado um casal de ETs E aí surgiram várias teorias de conspiração Primeiro porque essas desculpas parecem muito esfarrapadas E depois porque nesse trechinho que eu coloquei né, O major aí da entrevista parece claramente estar tá mentindo, né? Ele não faz muito contato visual Ele se enrola nas palavras Parece que está procurando o que falar né? Num outro momento ele se contradiz, onde primeiro ele fala não, depois ele fala, ah, a criatura. E aí, pra muitos, tinham ETs lá sim, e o exército capturou e encobriu, dizendo que não tinha nada de ET lá não, que a população local simplesmente inventou tudo. Bom, isso é o resumo do caso. Agora eu entro na parte do vídeo onde eu exponho a minha opinião. E digo porque eu não acredito que eram ETs. Embora eu acredite que sim, tenha partes do caso que sejam verdade. Alguns ridicularizam o caso e fazem piada, né? Comparam com o E.T. Bilu, né? que é um meme que viralizou uns anos atrás, aí. É. Posso uma mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhece Eu Já ouvi gente dizendo que Varginha lembra a Vagina, né? Então escuta o nome e automaticamente já dá risada, já. Por que, que o E.T.? Não aparece numa Nova York, numa Berlim, é sempre em Varginha. É sempre, entendeu? Então uma parte vê assim, já escuta falar no caso, já dá risada automaticamente, já. Outra parte vê de outra forma, acha que o caso deveria ser melhor estudado, aprofundado. E é justamente isso que dá combustível para os ufólogos irem investigar ele. Eu digo com certeza que algo fora do normal aconteceu sim em Varginha. Mas não se pode afirmar, com certeza, que se trata de um evento relacionado a seres extraterrestres. É preciso calma nessa hora. Primeiro porque não tem lógica os caras criarem uma tecnologia capaz de atravessar o cosmos, mas serem então tapados ao ponto de virem sozinhos, né? sem uma grande frota, sem uma nave de resgate, justa justamente para o caso dela cair. Né? Nave quebrando já é uma coisa que não faz muito sentido também. Mas ainda que fizesse sentido, eles deviam ter uma equipe de resgate. Né? Os seres capturados deveriam ter uma arma para se proteger de possíveis ameaças. Então já começa aí. Isso vendo de um ponto de vista que os ETs são seres físicos e habitam o mesmo plano que nós. Né? Aí mesmo assim não faz sentido. E o pessoal que me acompanha já sabe, né? quem... Caiu aqui no vídeo, está vendo pela primeira vez? Eu sou defensor de uma visão de que os seres chamados extraterrestres não vêm de outros planetas físicos. Eles vêm, na verdade, de outros planos de existência, ou outras dimensões, ou densidades. Usem o termo que preferirem, porque eles significam a mesma coisa. Agora, defender essa visão já é hum, mal visto por alguns. Dizer, então, que Varginha era uma mentira, e Roswell também, né? Que, aliás, o meu vídeo anterior foi desmentindo Roswell. Né? Falar isso, nossa, é quase um crime no meio ufológico você falar isso. Né? Mas eu tô aqui dando a minha cara pra bater, tá? Eu não tô querendo impor nada. Quer concordar comigo? Ótimo. Não quer? Ótimo também. Simples assim, tá? Não sou dono da verdade, não. Ah, Junior, acho que você tá falando merda, aí veio Varginha Real, sim, tinha lá, e o exército capturou ele, sim. Tá bom. Você tem direito de pensar assim. Você tá no seu direito, não só constitucional, mas existencial. É um direito da vida, que você não precisa estar tá num papel pra você saber que você tem esse direito. Né? Então tudo bem, eu não sou mimado a esse ponto de querer, tá certo? Não, você que tá assistindo tem que acreditar em mim. Não, aqui é democracia de pensamento. Eu tô apenas mostrando o meu ponto de vista e blindando ele com argumentos, coisa que a maioria não faz. A maioria só fala, não, é, é assim e pronto. E acabou. Porque querem que seja assim. E o caso Varginha mesmo é uma coisa que mexe um pouquinho com o orgulho do brasileiro. Porque foi aqui né, que aconteceu, em território nacional. Terrinha Tupiniquim, um dos maiores casos do mundo. Tem gente que diz até que é o maior de todos na chama o de Roso é o brasileiro e eu concordo que seja o Roso o brasileiro concordo porque Eu tendo a concordar com isso porque ambos são mentira é, como eu falei inclusive meu vídeo anterior foi sobre isso eu recomendo que vão lá ver depois também mas sabe o caso Roswell eu ainda se eu falo que é mentira o pessoal fala ah, tá tá bom fica a pistola no começo assim mas depois de um tempo até pensa que que eu posso ter razão Agora, falar que o Varginha foi uma mentira... Ah, aí já... Porque mexe com o orgulho né, do brasileiro. Mas, contudo, todavia, entretanto, tem muitos outros casos fenomenais que aconteceram em solo brasileiro. E que o pessoal não dá atenção, não dá a mínima. Caga e anda pra eles. Porque só fica atrás de Varginha, Varginha, batendo nessa mesma tecla. Tem o caso Carran, do Hermínio e Bianca. Tem o caso das máscaras de chumbo, tem o caso Wilson Fernandes, o caso Alexânia da Fazenda, onde o general Showa fazia vigílias, e muitos outros. Eu só tô citando esses em específico porque eu comentei sobre eles nos meus vídeos anteriores aí sobre esse assunto né, de ufologia, então tá mais fresco na memória do pessoal. Mas tem muitos outros também, fora esses. Né? O pessoal que pesquisa aí por conta própria. É que eu não gosto muito de ficar na casuística, não. A mensagem que eu tento passar aqui sobre esse assunto com os meus vídeos é outra. Né? De que os chamados seres extraterrestres são, na verdade, seres extrafísicos. Que não estão na nossa faixa vibratória, no nosso plano. Essa é a visão que eu compartilho aqui com vocês. Dentro da qual casos como Roswell, Varginha, e tantos outros aí que falam na queda de naves e na captura de ETs, não faz sentido nenhum, porque eles não são seres físicos, capturáveis, entende? Eles até têm a capacidade de se materializarem, ficarem físicos, temporariamente, tem. Mas no momento que chega alguém lá pra capturar eles, eles simplesmente somem. Você então, acha que eles vão deixar os bombeiros, militares, ou o que for, tacar eles na traseira de uma caminhonete e levar num laboratório pra estudar eles? Eles pegam e vão embora. Somem, e quem tá ali fica sem saber o que aconteceu. Sumiu! Então não tem sentido isso, assim como não tem sentido dizer que as naves deles caem. Mesmo dentro de um ponto de vista material, isso não tem sentido. Ah, Junior, eu não concordo com você, acho que eles são seres físicos, assim. Tudo bem. Mas mesmo assim, continua não fazendo sentido essa história. Mas se você tem espécies pelo universo tão inteligentes, a ponto de criarem tecnologias capazes de ultrapassar a velocidade da luz, viajar milhões de anos-luz de uma ponta da galáxia até a outra, isso sem deteriorar o corpo dos viajantes e tudo mais, então não faz sentido pensar que esses seres vão vir lá da puta que é o pariu pra, como diz o Laércio Fonseca, né, pra furar o pneu da nave aqui. E sempre essas supostas quedas são no meio do nada, você já reparou? Roswell, lá no meio do deserto, numa cidadezinha de 10 mil habitantes, esquecida por Deus. Né? Varginha também, né? com todo o respeito que eu tenho a Varginha, tá? Se alguém mora lá e estiver assistindo o vídeo, pelo amor de Deus não se ofenda. Mas também, uma cidadezinha esquecida no meio do nada, sem nenhuma grande atração e os ETs caem lá. Né? Varginha até poderia ter investido no turismo, ter feito que nem Roswell, que... Todo ano tem evento lá, tem congresso ufológico né? Virou um puta num centro né? Mas o governo não soube investir muito bem em Varginha, não Então não deu em nada O máximo que você tem são figuras de ETs, né? Você tem desenhos, estátuas pela cidade inteira Os pontos de um ônibus, em formato de disco Mas, né, Eu já passei por Varginha quando eu fui pra São Tomé das Letras, né? Que é pertinho ali Você tem Varginha e Três Corações Depois que a cidade do Pelé Onde ele nasceu, né? Souberam aproveitar um pouquinho melhor, mas também nada muito grandioso, né? Mas tem os museus lá, e aí você tem São Tomé, que é uma cidade turística, atrai gente pra caramba. Mas o governo não soube aproveitar muito Varginha, Tem um memorial lá, que faz anos e anos que estão construindo, e até agora nada, né? Só desvio de dinheiro lá. Nunca fica pronto, e antes do incidente aí é que ninguém conhecia mesmo. O caso foi o que colocou a cidade no mapa. Então, nave caindo, pra mim, já não tem sentido nenhum. Nem do ponto de vista espiritual, que é o que eu defendo aqui, né? E nem mesmo do material. A tecnologia é eficaz para atravessar o espaço inteiro, mas para viajar na Terra aqui, no céu, ali não serve. Aí ela cai. Não tem sentido. E sempre que cai, quando supostamente cai, né? é em locais isolados. Roswell, lá no meio do deserto, Bardinha, Capustinhar, que é o... o caso Roswell é o russo, né? Que depois que teve o Roswell o americano, os russos também vieram com uma história falando que caiu o ET lá, e que eles levaram pra base deles, e tudo mais, né? Isso porque era a Guerra Fria, né? Foi uma maneira deles mandarem um recado os americanos. Ah, vocês têm uma nave acidentada aí também? Que vocês estão estudando ela? Corpos de ETs aí? A gente também tem. Então, eles levaram, e essa base lá, capustinha lá também no meio do nada. Então é sempre... Você nunca vê essas naves aí caindo no meio de São Paulo, de Nova York, de Tóquio, de Paris, né? Cai a nave lá e arrebenta a Torre Eiffel. Não, é sempre no meio do nada. Sabe, então, se você não tem uma visão espiritual da coisa transcendental, que são seres extrafísicos, você não sai do lugar, não, e fica aí acreditando em... História da Carrontinha. A ufologia mesmo não avança, um centímetro faz 70 anos, tá parada. É sempre os mesmos casos, estudando Roswell, estudando Varginha, estudando milharal zoado, né, os deuses astronautas aí, e em quase um século ainda não consegue responder as perguntas mais básicas. De onde os ETs vêm, o que querem, como a tecnologia deles funciona porque não tenta ver esse ponto de vista espiritualista. Chama de loucura ou balela quando a gente apresenta essa visão. Em congressos ufológicos, dificilmente você vê espiritualistas lá participando do debate. Você pode até não acreditar, mas se é debate, tem que ter vários pontos de vista, não? Então E é por isso, inclusive, que eu não queria voltar a fazer vídeos sobre ufologia e extraterrestres. Eu voltei atendendo a pedidos. Mas pode ver aí que eu fiquei praticamente dois anos sem falar sobre o assunto e, e pretendia ficar mais, até porque tudo o que eu falo vai na direção contrária do que a maioria fala. Só opinião polêmica. Eu já falei aqui que, de certo modo, não existem raças extraterrestres. Já falei dos reptilianos, que eles não são, esses vilões que pintam por aí. Já falei que o Roswell é uma mentira, agora Varginha, entendeu? Então, eu tô tocando a onça com vara curta mesmo. Mas tô né? nem aí, quero nem saber. Eu criei o um canal pra isso, então vou falar assim. Eu tô no meu direito à liberdade de expressão. E como eu falo? Não hum, forço ninguém a acreditar em mim. Concorda ótimo não concorda ótimo? Sabe? Então, pra mim, nave caindo, ET sendo capturado é balela. Agora, esses outros casos que eu citei, sim, eu, eu considero serem reais. E tem dois casos também que eu nunca falei, nunca citei aqui, que são a Noite dos OVNIs e a Operação Prato. Famosíssima também, que aliás deixa o caso Varginha no chinelo, cara. A noite dos OVNIs aconteceu em 86, quando 21 OVNIs invadiram o espaço aéreo brasileiro e foram perseguidos por caças da FAB. Vários desses objetos tinham mais de 100 metros de diâmetro. Eles ultrapassavam a velocidade de Mach 15, ou seja, 15 vezes a velocidade do som, coisa que nenhum objeto terráqueo é capaz de atingir, e também nenhum piloto suportaria isso. E esses objetos foram avistados em quatro estados. São Paulo, Rio, Minas e Goiás. E tiveram milhares de pessoas como testemunhas, tanto civis quanto militares. Alguns foram detectados pelos radares, Outros, não. O objeto foi visto a olho nu, mas o radar não detectou. Ou seja, caso grande. Né? Equiparável ao incidente de Washington, de 1952. Né? Onde por vários dias viram luzes no céu de Washington, que deu uma polêmica do caramba. A Força Aérea teve que virar público, desmentir para controlar o pânico, chamou cientistas. Isso que deu origem, mais tarde, ao famoso painel Robertson, estabelecido pela CIA, onde analisaram os casos do projeto Blue Book né, e desmentiram eles, dizendo que a maioria não era nada fora do comum. Isso após eles chegarem à conclusão de que esse tipo de acontecimento causa histeria coletiva em massa. O Heineck participou desse painel, né, ele que é considerado o pai da ufologia, enfim. E a gente tem também a operação Prato. Em 77 e 78, houve vários avistamentos que começaram numa cidade do Pará chamada Colares. E alguns relatam que esses avistamentos se espalharam até Belém e a... fora os avistamentos de luzes. As pessoas também relatavam que esses ovnis se aproximavam das pessoas e causavam pequenas queimaduras através de um pequeno raio, né? um feixe de luz. Aí isso ficou conhecido como caso Chupa-Chupa. Dizem até que usavam isso para assustar as crianças. É igual aquelas historinhas de Bicho-Papão, o Homem do Saco. Falavam para as crianças: não vai lá fora que o Chupa-Chupa vai te pegar. E isso também gera uns trocadilhos sexuais, aí, mas que. Eu não vou nem comentar de quieto. <risos> o raio atingia as pessoas sempre no mesmo lugar. E as pessoas ficavam fracas depois disso. Anêmicas. E depois de uns dias se recuperavam. Igual quando a gente está com uma doença, né? um vírus, uma infecção, o que for. É só fazer um repousinho e depois voltar ao normal. E os ufólogos debatem hoje sobre os possíveis motivos disso. Os mais pessimistas dizem que os ETs tiravam o sangue para criar híbridos, sabe? Essa coisa mais hollywoodiana, né? pessimista, de que os ETs são do mal, são invasores, né? Tudo bem, é um ponto de vista eu respeito, mas não concordo com ele. Aí outros, mais, igual o professor Laércio Fonseca, por exemplo, defendem que eles poderiam estar retirando amostras para fazer exames. Controlar algum vírus que tivesse surgindo ali naquela região, queria se espalhar. Né? Algo mais positivo, mas enfim. Cada um acredita aí no que quiser e pouco importa as motivações, o que eles estavam fazendo lá. O que importa é o caso em si. Né? As motivações deles pouco importam para o que eu estou expondo aqui. Mas isso acontecia lá e deixou muita gente em pânico. E deixou a população apavorada. Aí os militares chegaram lá naquela região como se já soubessem o que estava acontecendo Com câmeras, filmadoras, dizem eles, para observar tudo aquilo, né? Alguns dizem até que eles levaram armas Embora os militares em entrevistas sobre o caso Sempre tenham negado que levaram armas, mas... Vai saber em quem acreditar, né? Aí você já tem duas versões E chamaram essa operação de Operação Prato por conta do formato achatado dos OVNIs, porque disco voador ia dar muito na cara, né? ia aterrorizar a população ainda mais. Eles ficaram vários meses no local e fizeram registros em fotos e vídeos de objetos luminosos e de naves realizando movimentos impossíveis para qualquer tecnologia de origem terrestre. E, segundo os depoimentos da população, que os militares recolheram também, em alguns casos, os moradores viram seres brilhantes saindo de dentro das naves. O relatório final diz que não havia indícios de seres extraterrestres na cidade de Colares. Mas, até hoje, esses documentos estão guardados a sete chaves. Quando tem movimentos, campanhas, que os ufólogos pedem pra liberarem documentos aí, né? Eles querem fazer matérias. Eles vão lá, pedem, e a muito custo o governo libera. Alguma coisinha ou outra, assim, mas que não é nada muito significativo, não. Agora, esses Operação Prato, eles nunca revelaram. Né? Porque foi algo grande. Isso, esse sim é digno de ser chamado aí do maior caso brasileiro. Em 97, inclusive, o Capitão Holanda, que foi o capitão da operação, voltou atrás e negou a versão oficial, dizendo que sim, tinha seres e objetos estranhos lá, os quais ele mesmo testemunhou. E dois meses depois dessa declaração, ele foi encontrado morto. Então, voltando aqui para o ponto de partida. Tem uma porrada de casos aí muito mais interessantes que o Varginha, mas que não tiveram aquele chamariz midiático todo que o Varginha teve, sabe? A ponto de marcar toda uma geração. Tava sempre passando lá no Gugu, no Ratinho, no Faustão, no Fantástico. Então ficou famoso, mas que tem em muito caso aí bem melhor, tem e que o povo caga e anda não dá mínima. Mas sabe, se o governo quer esconder algo, eles vão esconder algo. Igual na Operação Prato, igual na Noite dos OVNIs também, que... por mais que hoje seja conhecido aí por conta da internet, durante algumas décadas ele teve no esquecimento, aí os militares eram proibidos de falar, enfim... Então, se os militares querem esconder algo, eles vão esconder algo. Eles não vão chegar dando desculpa esfarrapada de que era carinha com problema psicológico, de que estavam fazendo parto de anões, Pra fazer o povo desconfiar deles, entende? Se eles querem realmente esconder algo, eles vão criar desculpas melhores, né? Não essas porcariazinhas aí que fez o povo inteiro questionar e falar Aí ah, tem coisa, hein? Aí tem coisa, parto de anão, ah, carinha com problema mental, a menina conhece eles desde criança né? o, o mudinho lá, no caso, né? Então, a menos que isso seja uma estratégia de psicologia reversa Pra fazer o povo acreditar que era sim, E.T. E aí desviar o foco do que realmente era. Aí você me pergunta, ah, mas era o okay, que então, Junior? <risos> não sei. Não sei, não faço a mínima foda de ideia de, do que era e se eu soubesse não falaria também. Vai que os milicos vêm atrás de mim. Que bate aí. Eu tô gravando vídeo aqui, bate no portão ali, ó. O dia, filho, esteja preso. <risos> né? Bora, Bom dia, filho. Mas sei lá, cara, pode, pode ter sido uma forma de vida biológica desenvolvida em laboratório. Algum robô, sei lá. Usem a imaginação aí de vocês pra preencher essa lacuna. O que eu posso afirmar com certeza é que ET não era. Que aconteceu alguma coisa estranha em Varginha, aconteceu! Entendeu? O exército brasileiro e americano eles não foram lá para comer pão de queijo, não e tomar um cafezinho, não. Mas ET não era. E provavelmente deixaram essa história do ET vazar e se espalhar exatamente para desviarem o foco do que era realmente, sei lá, algum experimento louco, alguma bizarrice, alguma quimera. Uma aberração biológica que fugiu do controle e fugiu. Isso explicaria porque as criaturas estavam assustadas? Não sei. Tem gente que fala que eram intraterrenos também, mas, sei lá, com tudo que eu já estudei sobre os intraterrenos, eles teriam, né, se é que existem, a aparência é igual a nossa. A não ser que fosse uma criatura do mundo intraterreno. Aí sim eu acho possível. Alguma espécie de animal que eles têm lá. Não humano, né? que no caso não são humanos, intraterrenos. Essa possibilidade eu até considero, vai. Mas também, todo mundo que fala que era intraterrenos, nunca fala de onde tirou essa informação. A fonte dessa aí qual que é? Ah. Já é complicadíssimo você usar como fonte canalizações, psicografias... Informações de médiuns que o pessoal cético já não bota fé, já fala que é tudo besteira. Mas mesmo assim é bom citar né, de onde você tirou essa informação. Mesmo que não seja algo que tenha credibilidade, pelo menos você cita a origem para o pessoal que está assistindo. Ah, eu vi no vídeo do fulaninho do YouTube lá. É verdade? Não é? Pode ser que ele inventou? Pode ser, mas pelo menos você está falando de onde surgiu isso. Entendeu? Não interessa se, vai, se essa fonte vai ser vista com credibilidade ou não, só fala que você pegou dali. Agora, a maior parte do pessoal que fala em intraterrenos não, sabe? Só fala que é, só isso, só fala. Fala e diz que nem aquele meme do Will Smith, confia. <risos> Mas eu não descarto completamente essa possibilidade não de serem criaturas intraterrenas, quem sabe? Dizem que até os homens de preto se envolveram no caso e que isso seria uma confirmação, que são ETs. Mas, primeiro, que eles não resolvem apenas coisas de ET, né? Eles são uma aladacia destinada a encobrir várias coisas, não apenas coisas relativas a OVNIs e ETs. Isso se é verdade que eles fizeram essa visita. A gente tem que considerar todas as possibilidades. Porque, segundo dizem, ofereceram dinheiro para as meninas lá que viram primeiro o ET e elas não aceitaram. Por isso, continuaram indo em programas e dando entrevistas, dizem alguns até, que só mediante pagamento de cachê. Então, sei lá. E também isso não parece ser o, o modus operandi dos homens de preto, né? Eles já chegam logo ameaçando, cara, e se eles oferecerem uma quantia em dinheiro, você não tem muita opção de recusar não viu, ou você aceita ou você aceita não dá pra simplesmente falar não obrigado viu e continuar por anos a fio falando sobre o assunto não então sabe, tem coisa estranha nesse caso, tem lacunas, é tudo um diz que me diz tem muita informação desencontrada também, tem gente que fala uma coisa, gente que fala outra a chuva de granizo mesmo, que já não é algo nem um pouco sobrenatural né Pode até ser estranho para aquela região, mas daí associar isso com o ET já é exagero. Sem contar que no começo do ano, chove de forma intensa mesmo. Janeiro, fevereiro, você sempre tem estragos aí nessa época, né? Enchentes... Então uma chuva de granizo não seria tão anormal assim, não. Mas voltando no que eu ia dizendo, tem gente que fala que a chuva foi depois do avistamento das meninas, tem gente que fala que foi antes ou durante, ou sequer choveu. Sabe, tem também vários desencontros em relação à data e horário de certos acontecimentos. Tem gente que fala que os bombeiros capturaram a criatura vista pelas meninas, mesmo o corpo de bombeiros negando. Tem gente que fala que ela fugiu e que dois PMs atropelaram ela e capturaram. O número de criaturas varia. A versão mais conhecida fala de duas. Agora, tem versões que falam de três, quatro e até cinco criaturas capturadas. Sabe? É todo um diz que me diz. Teve a morte dos animais no zoológico, mas que poderia ser de doença, velhice ou qualquer outra coisa. Até porque foram depois dos avistamentos todos, né? Não no dia seguinte. Né? Sabe? Todos esses acontecimentos levaram meses, para serem montados e unidos na forma de argumentos para ligar tudo isso no mesmo caso. Esses acontecimentos vão desde 13 de janeiro, quando o casal de fazendeiros diz ter visto luzes estranhas no céu, que poderiam ser qualquer coisa também, a 15 de fevereiro, quando o policial que teria entrado em contato com a criatura morreu de uma infecção. Não quer dizer que tudo isso tenha relação. Os ufólogos costuram tudo isso para fortalecer os seus argumentos, mas o fato é que as investigações que foram feitas ali não foram feitas na intenção de descobrir que criatura era aquela. Não, já foram lá já falando é, é, tê". é, acabou. A gente só tem que encontrar provas que confirmem essa afirmação, entende? E de tanto falarem, esse nome pegou no povo local lá, ET, ET, ET, martelando na cabeça toda hora. Quanto à criatura, como eu já falei, ela até poderia ser real. Mas não era ET. Era algum bicho estranho que virou lenda urbana. Semelhante a historinhas como do Pé Grande, do Chupacabra, do monstro do Lagunés e etc. Ela aí deram desculpas esfarrapadas negando que era ET. Mas e se o verdadeiro acobertamento for justamente esse? Dar desculpas esfarrapadas que obviamente o povo não vai acreditar e pensar que era ET? Mas nunca foi. E aí o debate gira em torno disso. Os ufólogos e o povo lá falando que não era ET sim e acabou? E os céticos, esse pessoal mais chato aí falando que não, tudo mentira, nunca teve nada lá. Isso aí é tudo invenção do povo de lá. E ninguém nunca pensa numa terceira via, de que poderia ser outra criatura que não ET. Né? Talvez um projeto secreto feito, se não pelo governo americano, pelo menos em parceria com eles. E aí por isso os milico americanos se meteram aqui, né? pra não deixar isso cair em mãos inimigas e nem... Pra mídia saber, né? pra não virar público. E aí deixaram a história do E.T. se espalhar, exatamente para desviar o foco. Porque tenham certeza que se fosse realmente E.T., eles não deixariam a história vazar tanto assim. Não deixariam. Por muito menos programas de rádio e TV foram banidos e tirados do ar. Por muito menos. E aí você tinha o Gugu, o ratinho fantástico direto lá, fazendo matéria sobre o caso, falando que era ET. Então, se fosse realmente, não teria essa cobertura toda não. Eu garanto. Entende? Eu não nego que algo estranho aconteceu lá. Os militares fecharam uma, uma ala inteira do hospital. E só autoridades de alta patente podiam entrar ali. E aí deram a desculpa esfarrapada de que Ah, estamos fazendo parto de anões né? Militares morreram Talvez por alguma infecção De laboratório Que escapou Ou talvez eles tenham visto demais E os próprios militares deram um cabo capo deles E aí arrumaram uma desculpa Nessa né? historinha de que o, o soldado lá entrou em contato Em contato com a criatura E morreu por causa disso Só para encobrir é, talvez um vírus desenvolvido através de biotecnologia, aquelas coisas que a gente vê em filmes mesmo, sabe? Jogos estilo Resident Evil. Isso explicaria também os animais mortos no zoológico, sabe? Virginia é um mistério, um mistério. E a mídia e o povão só fizeram questão de deixar isso mais misterioso ainda. E a terminologia ET ficou tão popular a ponto da, das discussões girarem apenas em torno disso. Qual que é a discussão? Ou era ET, que os ufólogos e o povão falam, ou não era, né? que os céticos falam. É tudo um delírio coletivo lá. Né? Não se fala numa terceira possibilidade. Tirando um ou outro que fala sobre os intraterrenos, como eu citei, né? Mas, ainda assim, são pouquíssimos. Mas, na visão espiritualista, ali não tinha ET nenhum. Porque não faz sentido ser ET. ETs de verdade vêm do plano espiritual. Eles são seres etéricos e avançados. Cujas naves não caem. Simples. Sem contar que só em Varginha tem E.T. com essa aparência. Só. Pega na casuística mundial aí. Você tem casos envolvendo greys, nórdicos, reptilianos. O Varginha só tem em Varginha. Só. Se fosse E.T. mesmo, teria mais casos pelo mundo. Envolvendo seres descritos com essa aparência. Mas não tem. Tem gente que fala até que eles não eram os E.T.s em si. E sim espécies de animais de ET sei lá, que deixaram cair ali por algum motivo. E a fonte disso aí qual que é? A voz da minha cabeça, né? Ninguém fala o motivo pelo qual eles fizeram isso também e abandonaram essas criaturas ali. O pessoal fala essas coisas aí só para corroborar um caso que eles querem que seja real. Eu já ouvi falar também que a raça do E.T. de Varginha seria uma raça chamada akarti que viria da constelação de Sestante e que esses seres teriam as naves mais rápidas entre todas a mais rápida sim, né? mas a mais porcaria também, porque cai facinho, né? é isso que eu estou falando está na internet se vocês dão um google aí aparecem blogs, aminos com essas informações e eu acho que até sei de onde tiraram esse nome, a carte em 1958 Teve um caso de abdução em Sarandi, no Rio Grande do Sul, tem uma cidade no Paraná com esse nome também, tá? mas é outra, são duas, onde um tratorista chamado Arthur Bellet diz ter sido levado num disco voador e só voltou 11 dias depois. Ele teria sido levado para um planeta chamado, adivinha, a Carte. Então provavelmente algum desocupado aí ouviu esse caso, achou o nome bonitinho e falou Ah, vou pegar aqui pra colocar, pra nomear a raça do E.T. de Varginha. Pronto. Agora, como tem gente teimosa, assim que nem eu, que vai atrás da origem das informações. Não contavam com minha astúcia. E tem gente que disse até que esses akartianos que levaram o Arthur são da mesma raça do Varginha. Sendo assim, o primeiro contato deles não teria sido em 96. Mas sim em 1958. Mas a maneira como esse Arthur aí descreveu os Acartianos foi com uma aparência semelhante à nossa. Tem nada a ser com pele marrom, olho vermelho e chifrinho na cabeça, não. Sabe? Nada a ver. Independente desse caso Arthur Bellet aí, ser real ou não, porque eu não tô aqui para discutir isso. Esse vídeo aqui é sobre o Varginha. Mas sendo ou não, de qualquer forma, a maneira como ele descreveu os seres foi de outra forma. Então, tem nada a ver com Varginha, não. Então, o ET de Varginha só existiu em Varginha. Não tem nenhum outro caso catalogado, nada na casuística com essa aparência. Então, ou era algum experimento ultra-secreto, ou é mentira. E nunca existiu criatura nenhuma, o que eu acho difícil de acreditar. Por conta da movimentação do exército e tudo mais Mas A gente que é estudioso desses assuntos Deve considerar todas as possibilidades Vai saber Se nunca teve criatura nenhuma e inventaram tudo também Possível é Mas só o fato de os ETs Terem se perdido Já não cola né? Tadinhos, perdidos na terra, abandonados Igual o ET do Spielberg lá, né? Puta ET tonto Meu não sabe nem falar direito. Se mexe tudo torto. É, te telefone minha casa. Ô oh, cara burro! Né? Mas ainda assim é avançado o suficiente para criar nave. Sabe, com todo respeito ao filme e tal. Sei que ele marcou a infância aí de muita gente, adolescência. Né? Não tô falando mal, não. Né? Como narrativa ele é bom. Mas se a gente compara com o mundo real. E vê no... de um ponto de vista lógico. Não faz sentido. Assim como o Varginha não faz sentido. Como que você veio de Salvador até aqui? Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Eu fui caindo, eu fui caindo lá de cima, bati ali. Bati quando eu bati, aí eu saí batendo assim. Você é de outro planeta? É. Você bebe cachaça? Só no matou. Então, o caso Varginha pode ser real. O que é um caso? um acontecimento ou uma série de acontecimentos. Agora, o ET de Varginha já não é real. Uma coisa é o caso Varginha ser real. Outra coisa é afirmar que a criatura descrita no caso Varginha seja um ET. E como o nome ET de Varginha foi o que ficou popular e não criatura misteriosa de Varginha que ninguém sabe o que é, né? Então meio que já foi socado no nosso inconsciente coletivo, desde sempre, que era um ET. De tanto baterem no assunto justamente com esse nome. As próprias meninas que viram a criatura não chamaram ela de ET, e sim saíram falando que tinham visto um demônio. Provavelmente isso foi influência da religião delas, né mas o nome ET veio depois e ficou. Sabe, eu sou espiritualista, eu defendo a, a existência de vida extraterrestre. Tem um monte de vídeo aqui sobre isso. Eu não sou cético, tá? Então eu não sou suspeito pra falar. Mas eu também tenho um pé no chão. Né? Eu até acredito em vários outros casos. O único que não me desse é o Varginha mesmo. E o Roswell também, né? Que como eu falei, meu vídeo anterior foi sobre isso. Né? Eu não tô fazendo igual o, o Birajara Rodrigues, não. Que é o ufólogo que... Estudou o caso de perto. Ele era morador de Varginha e dedicou a vida inteira a procurar por vida extraterrestre. Até que, num belo dia, ele acordou dizendo que simplesmente não acreditava mais em ET. Que não só o Varginha era mentira, mas todos os outros casos que ele investigou a vida inteira também não davam nenhum indício de que era extraterrestre nem nada. Aí, alguns teorizam que... Ele recebeu ameaças ou uma quantia muito generosa em dinheiro pra mudar, assim, da água pro vinho, né? Hoje ele se diz cético, né? Ele era co-editor da revista UfA, arrumou uma treta do caramba com os caras, enfim. Mas o que ele fala sobre Varginha até que faz sentido, viu? Porque é complicado usar, assim, como fonte alguém que não tem credibilidade, ou que pelo menos perdeu a que tinha, né? Mas... É só ignorar o fato dele se dizer cético em relação a tudo que envolve OVNIs e extraterrestres, e focar especificamente no que ele fala sobre Varginha. Atualmente, né? Porque no começo ele defendia também. Mas sabe, fazer como diz aquela frase, né? Não focar no mensageiro, e sim na mensagem. E o que ele fala sobre esse caso Varginha, eu acho que faz sentido, eu recomendo pra vocês. Mas é isso, pessoal. Deixem seu like aí no vídeo, porque isso ajuda no engajamento. E né? faz ele chegar em mais pessoas. E faz uma maratona e vê os outros vídeos aí sobre o assunto. Né? Sobre ufologia ou sobre outros assuntos também. É só ir nas playlists e ver tudo do que quiser. Enfim, até o próximo vídeo. Gratidão.